Este homem é um assassino. É o que diz a justiça. Revoltadas, perto de 1.500 pessoas cercaram a delegacia com a intenção de linchar os policiais e pedir justiça. O apelido dele reflete quem ele era fardado. Rambo. Rambo na ação, Rambo na entrevista que daqui a pouco vai me dar, 14 de março de 1997, eu estava num boteco como esse, quando uma pessoa me entregou um vídeo mostrando barbaridades praticadas pela polícia militar do estado de São Paulo, o caso ficou conhecido como a chacina da favela naval, um ponto dominado por traficantes no ABC paulista. A fita mostrava os policiais militares espancando, torturando e até matando. Você sentia prazer em bater? Por que você batia nos caras daquele jeito? Por que você atirou pelas costas? Como é que você se sentiu sendo chamado de assassino? Você acha? você acha que contra o crime só existe uma lei? A lei do cão. Durante 15 dias, eu e mais 13 companheiros investigamos a ação policial. Cada desmando, Quem apanhou, quem morreu, quem torturava e quem matava. Exatamente no dia 31 de março, o Brasil descobriria a verdadeira face da polícia do mal município de diadema grande são paulo meia noite e sete minutos do dia 3 de março de 1997 o pelotão da polícia militar do 22º batalhão começa oficialmente o que seria uma operação de combate ao tráfico de drogas num beco da periferia o carro é parado, os ocupantes descem, são encostados na parede, mãos para o alto. Ninguém oferece resistência, mesmo assim, o PN se Outro policial é mais violento. O P.M. parte para os outros homens e dá um soco nos rins de um deles. Meia-noite e vinte. Boné para trás, arma em punho. Mais um carro é parado. Esse PM lidera a violência. Os PMs abandonam os outros rapazes e correm para cima deste homem que tenta se explicar. adianta. Os homens da Brasília são liberados. Não fica testemunho. Os policiais militares escutam explicações e se irritam ainda mais. O PM grandalhão chega. O rapaz passa a mão no rosto esbofeteado. Pouco depois, o PM grandalhão vai com ele para trás de uma parede. A pancadaria não atrapalha a conversa dos PMs. Outro policial pega o cacetete e entrega ao policial grandalhão. O cinegrafista amador consegue pegar parte da cena onde o PM grandalhão espanca o homem. Mesmo diante da súplica do rapaz, o grandalhão balança a cabeça e chama o parceiro, que já está apontando a arma para o motorista de outro carro. Ele então caminha com tranquilidade, a arma em punho. 30 segundos depois o tiro e o silêncio toda a tortura demorou oito minutos em nenhum momento os policiais acionam pelo rádio a central da pm para saber se os carros são roubados chega outro carro o pm leva a mão à cintura Onde guarda uma arma clandestina. A oficial jamais é usada. Mais uma pessoa, mais agressão. A agressão policial agora é contra o carro. O PM continua a descarregar sua violência, a tinta é arrancada, o policial que os companheiros chamam de Rambo, carrega no peito três insígnias por cursos de especialização. Duas horas e 28 minutos depois, ele e os outros policiais dão por terminada a operação. O pelotão com 10 PMs, usando carros novos, voltaria dois dias depois. E uma nova face do crime seria revelada. Meia-noite e 36 minutos do dia 5... Rambo brinca com ar, coloca o pente. O primeiro homem, de camiseta e short. O PM conta o dinheiro do rapaz e guarda, É o pedaço. No dia seguinte. A barreira é mais rigorosa. Como o soldado não tem como incriminar o dono do Fusca velho, ele então se vinga furando os pneus. A revista é ameaçadora. A arma coça a mão de Ramo. Daqui a pouco ele vai usá-lo novamente. O gol é parado. Os três homens descem. Repare no rapaz com a agenda na mão. Ele vai morrer. São 11 horas e 58 minutos. Ambos se aproximam. O suspeito tenta se explicar. O primeiro golpe de cacetete outro, mais outro, e outro, o PM grandalhão pega o pé do rapaz, torce, a pancadaria continua, o grandalhão agora dá com cacetete no pé do rapaz, em apenas 3 minutos, ele vai levar 34 pancadas. Mas o pior ainda está por vir. Espancados, eles entram no carro. O rapaz que estava com a agenda vai atrás. Quando tudo parecia ter terminado, Rambo calmamente entra em cena. Atira no carro. No fundo, outro tiro, só que para o alto. Rambo completa o serviço com mais um tiro. Um dos tiros disparados pelo PM atingiu o rapaz que estava no banco de trás do carro mecânico Mário Josino, que estava de férias e tinha ido visitar um amigo, foi levado para o Hospital Público de Diadema, onde morreu horas depois. Passados 15 anos, eu e o temido Rambo, o assassino do mecânico Mário Josino, que ficou oito anos preso em regime fechado, nos encontramos pela primeira vez. É como se fosse um ajuste de contas. Valeu. Eu fui, hein? Me diga uma coisa. Se eu tivesse um outro ramo, que não fosse você, e casualmente atirasse, também se querer matar, e matasse uma filha sua, a pergunta é, você acha que a punição de 15 anos seria suficiente? Olha, é difícil falar, porque eu estaria do outro lado, com um filho, né? Mas na minha atual consciência, no atual lugar onde estaria o policial e a minha filha analisando o friamente o que ela estaria fazendo lá. Estaria totalmente revoltado às vezes, mas também estaria muito entristecido comigo mesmo, porque minha filha escapou entre meus dedos e foi para o mundo, para o submundo das drogas. Mas os 15 anos, você acredita que essa não é uma punição justa? Olha, como pai? Como pai, é lógico que não. Como pai, é lógico que não. No primeiro julgamento, hm. Rambo foi condenado a 65 anos de prisão. Ah, não houve também, então. Não, senhor. Que Eu não acertei o carro. O advogado do ex-soldado conseguiu anulação. E num segundo julgamento a pena foi reduzida para 45 anos em seguida numa apelação a pena passou a ser de apenas 15 anos e 4 meses de cadeia aquela bomba que estourou na minha cara quem acendeu esse pouquinho fui eu então, é, não adianta eu implicar essa culpa a mais ninguém a gente estava ali na melhor da boa intenção querendo fazer o melhor mas, infelizmente, aconteceu, né? E por um fato de você querer chamar e querer fazer muito mais do que aquilo que a própria instituição te dá condições de fazer. O que, que você chama de fazer muito mais? Não, é chamar para si uma responsabilidade que não é tua. Consertar uma sociedade que você não tem jeito de consertar ali, naquele desse sistema. Você quer consertar alguma coisa e, no fim, você não acaba consertando nada e acaba aí se prejudicando e prejudicando tantas outras pessoas. Trocamos tudo por nada. Porque a liberdade, a família, a carreira, a qual eu amo, de paixão, me tiraram a farda física, mas a que carrego dentro de mim jamais vão me tirar. Tortura, constrangimento, morte. Na cartilha da Polícia do Mal, tudo isso é permitido. Otávio Gambra, o Rambo, diz acreditar no poder da violência para reprimir o crime. Naquele momento, tudo bem, você pode estar pensando em é, ajudar a sociedade. Você diz que essa foi a ideia principal. Mas chega um momento que aquilo ali vira uma carnificina. Virou uma pancadaria. Você sentia prazer em bater? Por que você batia nos caras daquele jeito? Não, não sentia prazer nenhum, mas era o que acontecia. Todos eles, é que a fita não tem uma certa continuidade, mas todos eles eram reincidentes. De várias vezes estavam ali. Todas as outras vezes, a qual. Porque a fita, você sabe até melhor que eu, a fita. Que é meia hora de duração, mostra 48 pessoas sendo abordadas e 5 dessas 48 sendo realmente constrangidas, mas duramente. Constrangida é apanhando. É. E tinham sido avisados, não vem mais que você vai ser tratado como marginal. vocês não estavam ali para fazer pedágio também? Não, jamais. E jamais. por que, que o soldado aparece contando o dinheiro do, de um deles e pondo no bolso? Não, porque o que, que mostra a fita? Um dos soldados, o que acontece? Ele vai dar uma geral no, num dos elementos que passa ali e ao retirar os papéis do bolso dele, que parecia ser até na época era, não era os pinos de plástico, não era papelote e uns papéis caem no chão o policial se abaixa e pega esses papéis e olha, e olha e fala, e você, o que está fazendo aqui? Ele tinha o costume de cruzar os braços, e aí? O que, que você está fazendo aqui? Por que, que você está aqui? Ah, não, estou passando, a gente já sabia que era o usuário então pensei estava tá lendo, então você vai embora daqui. Mas isso é devolvido tudo, inclusive os papéis, tudo, o polícia enfia novamente no bolso dele, certo? 15 anos depois, ao meu lado, Rambo assiste às imagens que o incriminaram. O soldado violento agora precisa de óculos para acompanhar os detalhes da ação policial que comandou. Aqui o Bonfim dá um tapa no rapaz, por quê? Olha, eu nessa situação eu estava mais distante, então eu creio que ele deve ter falado alguma coisa para o ó dito alguma coisa, eu destratado o Bonfim, que o Bonfim agiu desse jeito. Esse era o Silvio Calixto. Esse era o Silvio Calixto, que já tinha passado lá em cima, essa era a terceira vez a qual ele passava pela pelo local. Ele tomou uma coça arrumada. O Silvio Calixto, o que ele apanhou mais foi o tapa na cara que ele tomou do Bonfim. Só. Tinha os olheiros na favela, todo mundo ficou olhando. Nós levou, o Júnior levou ele para um canto. E foi como uma espécie de um teatro. Pegou um, um pedaço de pau ali na hora e começou a bater dos lados e falou para o não, pro Silvio Calista. grita, como se estivesse apanhando. Mas como o pedaço de pau que ele pegou era pequeno e ele batia na lata, batia no eu levei o cacetete para ele e falei assim, bate com isso, você vai se machucar com isso daí. E pode voltar, eu voltei rindo, por quê? Pela encenação que eles estavam fazendo ali atrás e não aparecia na câmera, infelizmente. Tanto é que ele não teve lesão nenhuma, porque se o Juno se predispõe a bater nele realmente, como supunha-se ali atrás, ele não sairia dali andando de jeito nenhum. Infelizmente, Marcelo, é duro dizer isso, mas esse pessoal. Esses são drogados, eles só entendem quando você parte, infelizmente, para a dureza. Para a coisa que você é duro, você é firme, você é incisivo na coisa. Aí eles ficam com medo, não com respeito, infelizmente, mas com medo. Medo de apanhar. De apanhar, de ser corrigido. Mas... Então, ele fala, não vou lá, não. Vou lá, não, tem os polícia lá que acontece assim, assim, assim. É errado. Mas eram meios, eram os meios que nós tínhamos para agir. Você achava que tinha que coibir o tráfico e espancar alguns para que servissem de exemplo? Também. O criminoso só reconhece o bom polícia quando ele é constrangido, firmemente. Quando ele toma um... Quando o couro come. Quando o couro come, para falar o português bem claro. É você. Isso. Que era o único que ficava com a arma em punho ali. Ninguém mais ficou na fita, pelo menos. É. Na fita que a gente viu. Então, era né, justamente, eu andava com essa arma sempre na mão. Porque é por causa do local, né? Porque até se sacar, até fazer alguma coisa, você sempre tava com a arma em punho. Quando dá três metros e pouco. Você vai puxar e dá um tiro. E depois dá outro tiro. Dois tiros. Por que você atirou pelas costas? A intenção era o seguinte. Foi que o Josino, eles saem com o carro, para e o Jefferson, que dirigiu o gol, ele para o carro, ele diminui. E faz menção de sair do carro. E fala qualquer coisa, eu vou na corredoria ele para mim falando. É que eu, e faz menção de sair do carro Como os ânimos já estavam acirrados Se ele sai do carro novamente Ia se perpetuar Eles iam né, apanhar de novo Vamos pôr a palavra bem clara E eu dei um tiro de advertência Sem qualquer intenção de atingi-lo E ele saiu E, e foi embora por Você deu um segundo? Aí dei um outro para o alto foi sem qualquer intenção de produzir, né, o fato. De matar. É, lógico, né? Você gosta de ser Rambo? Não. Acho que você se adaptou ao, ao, ao apelido, hein? Não, a gente se adapta, porque eu vou brigar, o cara chama Rambo, ô oh, Rambo, oh, tudo bem, pode falar, não tem problema, meu nome é Otávio não precisa se chamar de Gambra, ou se quiser chamar de Rambo também, eu não vou, sabe? Eu não não vou, sabe, ser mal educado com ninguém. Te chamam de Rambo na rua? amo quando conhece, assim, reconhece, um olho assim, você não ramos. é um dia eu fui agora eu já sou voo. a família é o ponto fraco do soldado e ele fica visivelmente emocionado ao falar do pai a família é o ponto fraco do soldado e ele fica visivelmente emocionado ao falar do pai. Como é que você se sentiu sendo chamado de assassino? É difícil. Eu lembrei muito do meu pai. Meu pai é uma pessoa imbinhadamente correta. Nos criou assim, sabe, com tudo que ele podia nos dar, mas numa situação totalmente correta. Um homem trabalhador. Eu pensei nele. Que o nome dele também estaria ali, né? Otávio Lourenço Gambra, filho de né? meu pai. Ele falou, filho, estamos aqui para te ajudar. Imagina. É muito difícil recordar. Né? É uma situação aí que acho que quem tem esses valores, né? Assim de família. Você em algum momento. Também pensava na mãe do Mário Josino? Claro, com certeza. Foi levantado pela própria imprensa, né, pela mídia, que a mãe dele né, foi... Que há muito tempo atrás, quando eu era criança, eu tinha por volta de 4 anos, a minha mãe teve um problema na mão e ela lavou roupa para minha mãe. A mãe do de de Mário, Mário Josino um... que morreu. É, eu que levava todo mundo para a escola, tanto eu levava meus filhos, como levava o Rambo, como levava o irmão do Rambo e mais criança do Jordan. Tinha dito eu ir quase, atravessar quase 15 crianças na avenida. Inclusive o Rambo? Inclusive o Rambo. Agimos errado? Agimos. Mas isso não tem, não, não causa nenhuma... Assim, orgulho nenhum. E sempre é justamente o contrário. Mesmo na época, a gente ficava. Todos nós, ali, se ressentimos um pouco. Por que te tem que ser assim? Entende? Mas era uma. Era uma cultura e era um meio que nós tínhamos. Mas você acha que a violência, o gesto de espancar, o gesto de coibir com, com rispidez. Isso foi te contaminando e você foi ficando, como policial, mais violento? E Ai, foi se adaptando a viol... Assim, Ah, sim, com certeza. Ai. E foi sentindo prazer? Não. Mas também não foi sentindo dor na consciência? Não. Prazer, não. Prazer. E nem dor na consciência? Não, dor na consciência é só quando... Quando viu que o cara tinha morrido? Não, quando o cara tinha morrido, ou às vezes, quando você, até você se sentia que você tinha se exaltado. Tinha passado dos meninos. O que que você diz às suas filhas? filhas. Para minhas filhas, assim que a fita foi ao ar, que eu vi antes, nós vimos antes da fita, antes de ir ao ar, nós vimos uma semana antes essa fita. Falei para elas, ali no segundo de choque, nós estávamos detidos no segundo de choque. Falou, vai aparecer uma fita na, na, na televisão, aquilo ali é o serviço policial militar, é o serviço do seu pai. E não refletia nem um pouco o homem que eu era em casa, o marido, o pai, certo, que eu era em casa. 15 anos depois daquele tiro, Rambo ainda coloca em dúvida a autoria do crime. Até hoje, eu acho... Bom, aí é outra. O história. que você acha? Não, não, que o tiro, pelo ângulo, por tudo, pode não ter sido o meu, o meu disparo que, a, que atingiu o Josinho. Ah, você acha que não? Eu acho que não. Até hoje eu tenho a minha dúvida, porque eu estava ali, eu estava muito perto, eu vi o carro ir embora e sem... Bom, sem nenhuma dúvida, mas isso daí já foi é, matéria de juízo, já foi, já teve a condenação, já teve tudo. Você acha que um traficante pode ter atirado? Eu creio que sim. Livre da cadeia oito anos depois do assassinato do mecânico Mário Josino, Rambo tremeu ao se ver de novo em liberdade. Logo que eu saí pro aberto, pro semi-aberto, né, a gente ficou meio, né... Ficou com medo? Ficou receioso, não com medo, assim, mas receioso, a gente tem fica quê? lógico, né? Não tem medo porque dá alguma represária, hum. algum milhante aí, querer fazer nome e falar assim, ah, matei o Rambo, entende? Então você fica receioso, é né? lógico. Né? Você acha que contra o crime só existe uma lei, a lei do cão? Olha, infelizmente... Para você foi mais dura a condenação ou para você foi mais dura a expulsão da velha? A expulsão. Parece loucura, né? Mas é expulsão. Ser banido daquilo que você gosta tanto de fazer é difícil. Tava tudo contra. Dez policiais militares do 24º Batalhão da Polícia Militar estavam envolvidos no caso da favela naval alguns com mais outros com menos responsabilidades nove foram denunciados pelo ministério público de são paulo três deles incluindo o rambo foram expulsos da corporação o que é a maior desonra para um militar. Os outros foram demitidos. Um dos mais violentos, o soldado Rogério Neri Bonfim, foi condenado a seis anos por tentativa de homicídio. Em 2004, foi morto com um tiro no coração, trabalhando como segurança. Os soldados Maurício Lousada e Nelson Soares Júnior, apontados como coautores do assassinato, pegaram 27 e 18 anos de cadeia, respectivamente, mas também já ganharam o direito de cumprir a pena em liberdade. Todos os outros PMs acabaram condenados por abuso de autoridade. Cabo Ricardo Luiz Buzeto, a dois anos de prisão. O ex-soldado de Montier Figueiredo, há um ano e seis meses. Cabo João Batista Queiroz, há quatro anos e sete meses, no regime semiaberto. E o soldado Paulo Rogério Barreto, há quatro anos e dois meses, também no semiaberto. Já o sargento Reinaldo José dos Santos, que tinha a mais alta patente entre os PMs torturadores da favela naval... Ficou preso por apenas 10 dias. O soldado Adriano Lima de Oliveira, que estava em seu primeiro dia de trabalho na época, foi punido administrativamente. Você se encontra ainda com algum desses seus companheiros de pelotão? Me... Agora faz uns tempos que eu não me encontro com alguns deles, mas me encontro, sem problema nenhum. É? Vocês conversam sobre os Conversa sobre o assunto momento? da vida, tudo. Sobre, a, sobre o assunto, a gente já conversou exaustivamente nos anos que estivemos juntos. Na no Romanos, né Então a gente procura, sabe, falar da vida, do dia a dia, do que está fazendo, do que pretende, como está. Entende? Porque, assim, sentar para remoer tudo aquilo, né, que não... já foi tão massificante o negócio, tão falado, que para nós já não... né? Não vale a pena mais, assim, recordar aquela situação que nos levou a tudo, né? Você acha que se, porventura, a, a fita não venha público, a solução final seria outra? Ah, com certeza. É? Você acha que acomodava? Ah, com certeza, porque é, não tinha provas, certo? contra nós, do que efetivamente do, da morte, do quezinho, tudo que é o grave do negócio né a própria justiça já é olhar aquilo né porque já tinha uma vida pregressa no crime já eram concorrentes do, do crime para o crime então ia dar é, um abuso de poder e tchau e talvez nem isso é mesmo? é, talvez nem isso